Recentemente a Dupon teve o registro aprovado do Vessária. Fábio, eu gostaria que tu me explicasse para os nossos usuários um pouquinho o que, que esse registro trouxe, assim como o lançamento do produto que foi realizado em maio deste ano, como que ele vem agregar aos agricultores rurais? Bom, a, a princípio, né, os produtores na nossa região, onde o foco maior do produto é na cultura da soja, tem várias doenças que acometem a cultura, dentre elas a ferrugem, que é o maior problema que ele enfrenta durante o ciclo produtivo. O produto Versare é uma inovação que a Dupont está trazendo, né? Ela é um produto composto por dois ingredientes ativos, dois grupos químicos, é a picox mais... não tem jeito de cortar? Eu, eu errei Pode aqui. Tá. Então ele é composto por dois é, grupos químicos, é, que tem aí dentro uma estrobirulina e uma carboxamida, é um produto que vem para ajudar o produtor aí no manejo das doenças da cultura da soja, dentre elas a ferrugem e outras doenças que acometem a cultura durante o seu ciclo produtivo. O produto vem num momento muito importante né, dentro da cultura da soja porque os produtos que até estão no mercado hoje é, estavam tendo alguns gaps no controle dessas doenças. E os trabalhos que nós fizemos dentro do estado de Goiás, nós fizemos 56 áreas demonstrativas e o produto se comportou muito bem é, no manejo das principais doenças que acometem a cultura da soja, dentre elas a ferrugem. É, o produto nós trabalhamos com ele de maneira preventiva, né? o produtor ele é orientado a trabalhar com o produto de maneira preventiva, respeitando os intervalos de aplicação. E, e o produto além do, do manejo eficiente em cima dessas doenças, ele tem algumas características muito importantes para auxiliar o produtor no manejo e ali na hora, no momento da aplicação, né? Fábio, quais são esses momentos importantes que tu citaste agora do fungicida? Tá, nós temos aí um programa, nós, nós trabalhamos com é um o produto que nós recém lançamos, mas o nosso programa dentro do manejo das doenças da cultura da soja nós temos o nosso approach prima, que é um produto já consagrado no segmento da cultura da soja. E também o Versária vindo agora. Então o nosso programa contempla a aplicação dos dois produtos durante o ciclo da cultura. Dentro especificamente do produto Versária nós temos é, duas informações importantes para o produtor que são muito relevantes para, para auxiliá-lo no manejo e no momento da aplicação. Uma é a formulação, o produto é formulação líquida. Tá? E outra é o produto não necessita de adição de óleo. Então o produtor vai fazer a aplicação durante a sua, ali, o ciclo da cultura, ele coloca o produto puro e coloca é, sem adição de óleo e faz a aplicação ali na, na, na cultura da soja. Esses é um, são dois pontos importantíssimos aí, se a gente pensar na prática ali na, na, no momento da aplicação do produto. E outro ponto importante é a parceria, né? aí a, a, quando eu coloco o approach prima junto do, do, do, do manejo, associado aí ao, ao Versária. Sem sombra de dúvida, nós temos aí a melhor combinação hoje para o manejo de doenças, principalmente na cultura da soja, especificamente aqui em Goiás, é uma cultura que tem bastante importância, né? Então, é um produto que veio muito aí a agregar e ajudar o produtor no manejo das, das principais doenças da cultura da soja. volta a frisar, a ferrugem ainda é o nosso principal problema, mas nós temos outras doenças de final de ciclo, que o produto também tem uma performance muito boa. Então, hoje nós temos um produto pensando na cultura da soja, aí, com uma, bem completo. Ele atenderia o produtor aí no segmento de ferrugem e também nas doenças secundárias, que a gente chama algumas de final de ciclo, mas um produto bastante completo para ajudá-lo a manter o teto produtivo que já vem intrínseco aí quando ele adquire o material genético, ou seja, a semente. Então, o nosso propósito aqui é ajudar o produtor a manter essa, essa cultura é, com menos doença ou isenta de doenças durante todo o seu ciclo, para que essa cultura fique num ambiente confortável e que ela consiga expressar aí o seu potencial produtivo, que já vem aí, lógico, na genética do material que ele escolheu. Então nós vamos proteger essa planta e deixando essa planta à vontade, num ambiente favorável, bem protegida, e aí, consequentemente, se ela está protegida, ela conseguirá entregar para o produtor aquilo que ele espera, que é a produtividade, ou seja, quilos por hectare. Fábio, a entrada de um produto no mercado agrícola é bem demorado bem complicado. Como significa para a Dupont trazer uma nova solução para o agricultor? Olha, eu costumo dizer, nós temos feito vários eventos de lançamento do produto, né? eu costumo dizer que é um momento importantíssimo para a Dupont, para o, para o produtor, lógico, para todos que estão aí inseridos dentro do, do processo produtivo. Por quê? Como você disse, né? o produto, para mim, tra trazer ele hoje para o mercado com o nome já, é, se passam aí 10 anos no mínimo de pesquisa. Então, o produto chegou num momento muito importante, né, como eu te disse, é, é, o produtor tem sofrido aí com as doenças na cultura da soja, que tem tomado dele aí alguns sacos na produtividade. Então, é um momento importante para Dupont, trazendo essa tecnologia nova, que vai, sem sombra de dúvidas, agregar muito no, no, no manejo do produtor, aí na, na, na manutenção da lavoura dele. Livre de doenças, né? consequentemente obtendo melhores resultados de produtividade e consequentemente resultados financeiros, que é o que ele busca quando ele implementa ou começa a ir na atividade da cultura da soja. Correto. Eu conversei com o Fábio Santos, da Dupont, ele nos explicou sobre o fungicida Vessária, que é adaptável para cinco culturas. A Aline Merladete para o portal AgroLink.